Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, estamos aqui porque hoje tivemos a atualização do Clash Royale E galera, hoje eu vou trazer para vocês uma abertura de baús aí Que eu nunca fiz ainda no Clash Royale Dessa vez eu vou gastar com vocês uma quantia aí de 50 mil gemas Sim, senhoras e senhores, que que eu faço? Toda a atualização de Clash of Clans e Clash Royale, eu vou lá no portal dos créditos, o link vai estar na descrição, coloco meu próprio cupom de desconto de 8% e compro gift cards para trazer aqui com vocês as novidades da atualização. No Clash of Clans eu gemo as coisas que dá pra gemar. E no Clash Royale eu abro baús. Então vamos direto ao assunto. Não se esqueça de passar no... Clé... no... no... <risos> não se esqueça de passar no portal dos créditos pra comprar suas gemas aí. As gemas mais baratas do Brasil eu recomendo. E só pra falar com vocês algumas coisas aqui, galera. Só uma coisa muito rápida que eu vou mostrar, com... mostrar pra vocês. Junto com a atualização, não tinha falado no Sneak Peek porque a gente não tinha mostrado ainda. Mas dá pra você copiar decks usando uma função nova de adicional. Nada, que você clica aqui ó. Se eu quiser copiar o deck desse cara, eu clico nessa setinha azul e tem aqui a opção 1, 2 e 3 e você pode copiar aquele deck para um dos seus decks. O 1 representa o deck 1, o 2 representa o deck 2 e assim por diante. Aí você copia automaticamente. Muito top. E outra coisa que temos de novo também, só para mostrar aqui pra vocês no meu próprio clã, é o todos os novos símbolos aqui, as, as bandeiras de clãs que nós temos disponíveis agora. Olha só a quantidade que tem: tem do bárbaro, tem do uma bombinha, tem do goblin, tem do cavaleiro das trevas. Tem do Príncipe, tem do Peca, tem. Cara, tem de tudo. E se você quiser mudar aí do seu clã, eu recomendo que fica muito legal essas novas bandeirinhas, então vamos direto abrir os baús, lembrando que eu tô aí na busca de pelo menos uma carta lendária das novas de cada mesmo que seja no nível 1, eu gostaria muito de ter pelo menos uma de cada mas eu vou poder abrir 10 baús usando esses 50 mil gemas e é meio difícil eu conseguir uma de cada mas vamos lá, desejem-me sorte galera, desejem-me sorte, lembrando que é a única carta lendária que eu tenho a princesa no nível 2, então ainda posso também conseguir o mago de gelo, uh, uh. vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, primeiro baú muito mágico, baú super mágico que a gente vai abrir e eles mudaram o nome, era muito mágico, agora virou super mágico, 4 mil de ouro, baú de arena lendária, olha só, um espírito de fogo, uma carta comum, que isso cara, 26 lápides, caramba, tá fraco o baú, véio. 201 teslas, 323 goblins lanceiros, 54 Valkyrias, 56 Fornalhas, olha aí, carta nova também, 23 Balões, Balão de nível 5, nossa, que baú ruim, cara, que baú péssimo, na moral, vamos abrir mais um, 3.800 de ouro, 79 Hordas de Servos, 90 Espíritos de Fogo, e uma coisa que eu queria falar pra vocês, notem aí algumas coisas, muito provavelmente... As cartas novas vão vir com mais frequência do que as cartas antigas. Exatamente porque existe um sistema de equilíbrio e o jogo vai querer equilibrar as cartas novas nas minhas, do nível nas minhas cartas atuais. Então, como eu tenho mais ou menos tudo no nível 9, provavelmente vai vir muita carta das novas para equilibrar o nível de cartas. Vamos lá. 68 torres de bomba, 69 fornalhas, como eu falei, olha só, tá vindo muita fornalha. E 22 esqueletos, exército esqueletos tem mais uma carta, vamos lá, uh, nossa, mais uma princesa, cara, vou acabar tendo princesa de nível 3 sem ter as outras lendárias, véio. meu Deus, eu não queria princesa, eu não queria princesa, velho. mas vamos lá, 3800 de ouro, 10 fornalhas, tá ah, vindo muita fornalha, oh, beleza, desbloqueei os guardas mesmo que no nível 1, 12 mini pecas, 161 espíritos de fogo, 363 gigantes reais, mais um nível de gigante real, 115 magos, beleza, e 22 venenos, mano, tá fraco essa abertura de baús, tá fraca, tá fraco, vamos lá, vamos gente, vamos comigo, vamos, 14 fornalhas, vamos na pressão agora, 520, boa, 7 guardas tá bom também, 123 mosqueteiras, 13 bruxas, uau, moleque, é, Spark de nível 1, essa aqui é que eu mais queria, velho, uau, isso, é a que eu mais queria de todas, galera, <risos> Boa, beleza, começou a melhorar. Agora sim, agora estamos na empolgação. Na empolgação, na empolgação. Vamos lá. Uh, Putz, mano, x-besta, velho. X-besta não, cara. X-besta não. Vamos lá, mais 5 balões, 68 barracas de Goblin. Uh, 15 gelos. Nossa, velho. Tá dando para colocar, vai, vai, vai dar para colocar muita carta no nível, no nível maior aí e tal. Tem muita coisa para atualizar, mas só tem uma lendária nova. Só uma lendária nova até agora Me ajuda, me ajuda, me ajuda uh, 23 guardas Mano, olha isso, cara Tem poucos baús, mais três baús, se não me engano Vamos lá, vamos lá Cinco guardas, beleza Ih, Nossa, não, velho Caramba, mais um Mais um, vamos, lendária Lendária, lendária Uou, mago de gelo, isso Pelo menos uma nova, não tinha mago de gelo Pelo menos agora eu tenho mago de gelo nível 1 Que seja, que seja Beleza, mago de gelo, Uau. Uh. E agora, mais um. É mais um. É mais um, hein? É mais uma lendária. Tô sentindo mais uma lendária aqui. Veio o bruxo, veio o bruxo, veio o bruxo. Para finalizar, galera. Olha só. Eu consegui duas lendárias novas. Ótimo. Tá bom, cara. Faltou o mineiro, faltou o lava round. Consegui o mago de gelo de nível 1. Consegui o sparkzão de nível 1. Uh, vamos atualizar aqui o nosso guarda. Vamos ver até que nível a gente vai conseguir atualizar o guarda. Nível 3, ótimo, como ela é uma carta épica, então... Olha só, nível 5, guarda, galera. Nível 5, eu tenho carta épica aqui, tipo, que eu consegui no, nos primeiros níveis. Tipo, a peca e minha peca ainda é nível 4. E o, e o guarda foi pra nível 5, que é uma, um nível muito bom de carta épica. Olha só, vamos atualizar o Espírito de Fogo. Vamos ver até que nível ele vai chegar. E nível 7, olha só, já acompanhando as outras cartas, tá vendo? Não veio Bárbaro, não veio arqueiro, Arqueira, mas veio muito Espírito de Fogo. Ele chegou nível 9, galera. Pra vocês verem como o jogo equilibra as cartas Pra gente colocar aí mais ou menos tudo no mesmo nível Vamos colocar aqui então Nossa fornalha até o nível que ela conseguiu chegar Nível 6 já tá acompanhando Nível 7, mano Nível 7, mais um nível de choque Pra nível 10, top de linha Morteiro de nível 10 Também, caraca, moleque E feitiço de gelo Pra nível 5, junto com o guarda Tesla de nível 10 Também, nossa, eu tô gastando muito ouro Maluco Maluco. Caralho, mano. Tô gastando ouro. Vou ter que comprar ouro, velho. Bebê-Dragão de nível 5 também. Olha só quantas cartas nível 5, velho. Cobre-Lanceiro de nível 10. Vou ter que dar a dar prioridade aqui. Só tem mais um pra atualizar. Só mais um pra atualizar. Eu tenho que escolher. Servos, a Lápide e a X-Besta. Não vou atualizar a X-Besta, mano. Vou ter que atualizar aqui, velho. Eu acho que os Servos ou a Bruxa. Que são as que eu tô mais utilizando. Que eu mais poderia utilizar. No caso, mais versáteis. E eu acho que vou atualizar o meu bombardeiro Meu bombardeiro, beleza, show de bola! Então o que, que aconteceu? Eu fiquei sem ouro, apesar de ter ganhado bastante ouro aí Nossa, vacilei, não atualizei meu gigante real, vou ter que comprar um ouro agora então Vou comprar um ouro aqui, 10 mil de ouro, vou comprar mais 10 mil de ouro E agora eu posso atualizar o meu gigante real Posso atualizar meu feitiço de veneno, beleza E não posso atualizar mais nada Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar mais... Vou, eu vou gastar esse restante de gemas pra ver até onde eu consigo atualizar. Eu preciso de mais 8. Com 8, 16. Mais 32. 32. 40 mil de ouro eu ainda preciso, galera. 40 mil de ouro eu preciso. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Beleza. 40 mil de ouro que eu vou precisar pra atualizar tudo aqui pro nível acima. E depois disso eu vou ficar com quase zero de ouro, velho. Caraca. Ainda bem que agora... Vai dar pra ganhar ouro nas partidas que você ganha, né? Então, beleza, vamos atualizar. E a última... Ixi, faltou, cacete, mano. Faltou, faltou. Então, o que, que eu vou fazer? Aqui, eu acho que eu tô pensando o seguinte. O baú muito ma... o baú muito mágico, não. O baú gigante também me dá ouro. Então, eu vou comprar dois baús gigantes, que eu vou ganhar aqui em torno de 2 mil de ouro. Vou conseguir bastante carta. Fornalha, mais um nível. Caralho. Fornalha vai pra nível 8, parceiro. Mano. E olha só, eu tenho muita coisa pra atualizar ainda. <risos> Horda de Servos, eu tenho que atualizar a ordem de Servos, ela é muito importante. A Fornalha, eu, talvez eu vou entrar com ela no meu deck, também é muito importante. Ela tá no nível 8 já. Vai dar pra atualizar ela para nível 8, eu preciso atualizar, eu preciso de mais 5, mais 1, 2, 3 e 8 mil ainda. Preciso ter que comprar mais gemas, vou ter que passar lá no portal, comprar mais gemas aqui, ó. Vou comprar mais ourinhos aqui, pra não ficar sem nada. E é isso, mano, vou atualizar aqui a Horda de Servos, que talvez seja a carta mais, uma das cartas mais importantes e mais versáteis do jogo, pra nível 10, e é isso, foram essas as 50 mil gemas que eu gastei, e manos, eu vou ter que juntar muito ouro pra atualizar a minha fornalha, que foi até o nível 8 já. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, se você curtiu, se você acha que eu fui um azarado maldito, que não consegui muita muito carta lendária, consegui o Spark, galera, consegui o Spark, uma das novas, pelo menos, consegui o Maguinho de Gelo também para dar uma testada, é bom você ter pelo menos uma das novas lendárias para você testar, para você treinar com elas, pra você testar elas, provavelmente eu vou ter que fazer uma nova compra lá na Portal dos Créditos para poder trazer, quem sabe, as novas lendárias, mas olha só, guardas de nível 5 já tá ótimo, já vai poder entrar no meu deck, por exemplo, tá Talvez no lugar da Valkyria, ou não sei, cara, o que, que eu vou colocar aqui para substituir os guardas. Mas, enfim, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu ganho... Ah, esqueci também, mano Eu ganhei uma princesa também Só que eu já tinha ela no nível 2 E falta duas Daqui duas eu consigo ela no nível 3 Muito obrigado a você que assistiu Não se esqueça de deixar o seu like Galera, espero que vocês tenham curtido Falou um grande abraço do Gordinho Se você tá me vendo aqui pela primeira vez Esqueci, mano Se inscreve Você não vai se arrepender De ficar aqui Nesse canal maravilhoso Sabor Bacon Agora sim eu vou me despedindo de vocês Falou um grande abraço Do Gordinho E até a próxima oh!